E aí, pessoal, agora aqui dessa vez eu vou estar tá explicando aí de uma maneira mais rápida como que vocês podem conseguir seguidores e também né, favoritos no Twitter, ok? É, primeiramente, vocês acessem esse site que está aí na descrição, que se chama twtlikes.com.br, basta que você entrar e você vai ver uma página muito parecida com essa daqui, ok? É, logicamente, o, como está aqui um aviso, ele ainda é um... um um site né, em testes, então ele contém alguns erros e algumas alterações serão feitas ao longo do tempo. Ok? Então vamos lá. Se você já usou o Instalikes, né? que também é um, um site muito parecido, mas só que para o Instagram, você já vai saber utilizar esse daqui. Então vamos lá. Primeiramente, clique em entrar, tanto para fazer o login, tanto para fazer um primeiro cadastro. E o Twitter, né, como vocês podem ver aqui, o link é do Twitter ele vai pedir para que você faça uma autorização. Se você já estiver logado no Twitter, ele vai aparecer somente um botão para autorizar ou não. No meu caso, como eu não estou logado, ele vai pedir para que eu info, é, informe o login e a senha e autorizar o aplicativo. Depois disso, o TWT Likes ele vai pedir para você ativar a sua conta, você marca aqui que concorda e se você quiser, você marca ou não essa segunda opção aqui, que é para você começar a me seguir e aqui você vai aparecer a sua foto o seu nome e algumas estatísticas aí do servidor naquele momento ok como o site ainda tá ainda muito pequeno e também com alguns probleminhas acaba que os seguidores não são tão grandes assim mas ao longo do tempo vai aumentando a quantidade por solicitação aqui você vê os seus tweets nas né, suas publicações e aqui em cima um botão para ganhar seguidores. Então, aqui na minha conta, né, vou dar aqui um F5. E você pode ver que eu tenho 1.032 seguidores na minha conta. Então, vou clicar em ganhar seguidores. E ele vai começar a processar aqui, né, a carregar, como se fosse uma barrinha. E aqui deu que eu ganhei mais 18 seguidores. Então, eu tinha é, 1.032 e agora eu tenho 1.044. Okay, então aí foi praticamente um ganho de, de 10, aí, de, de 12 mais ou menos, mas está aí. Como eu sou desenvolvedor dele, né, logicamente tem alguns erros, já que algumas pessoas já me passam a seguir ao entrar no site. Então por isso esse, esse erro de contagem pode ser maior. E aqui embaixo você também pode ver uh, os seus tweets e vou dar um exemplo aqui de uma publicação que eu fiz na última publicação que eu fiz, que não tem nenhuma curtida. Eu vou vir aqui e vou clicar em ganhar likes. Que agora, né, antigamente era favorito e agora é curtir. Você ganhou mais 10 favoritos. Então eu vou vir aqui nessa, nesse tweet e pronto. Ó, curtiram 10. Então ele funciona. É, só lembrando também que eu não publico nada no, na sua conta. Então, não fica aqui falando que você está usando ou não o site. Então, é isso. Divulgue se você quiser. Não é necessário você me seguir, não é necessário você ficar publicando coisas no seu Twitter. E é de graça. Então, é isso. E até um próximo vídeo.